E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com o Salt and Sacrifice, Soulsvania sensacional para PS4 e 5 E também na Epic Store, aí para outras plataformas, tomara que sim, eu acredito que sim E hoje a gente vai continuar a nossa gameplay Bom, estamos aí em Bolgeran. a nossa intenção é descer a parte mais... É... É para baixo né gente, o último vídeo enfrentou um bruxo, um chefe, que é a aranha e hoje a gente pretende enfrentar também um chefe um e caçar um outro bruxo Para tal A gente vai entrar nessa área que não é muito fácil Eu acho que ela é mais difícil até que os próprios chefes Que a gente vai enfrentar hoje É uma alegria, é uma alegria Bom, De volta aí Agora com calma a gente vai derrotando os bichinhos, esse aqui ó, tem uma cara até que bonitinha Não vai fazer nada com ele, deixa ele embaixo, pode até fazer isso aqui ó vai derrotar ele com algumas pancadas Vai ter também esses atiradores de lança Que são envenenados, se você for atingido duas vezes ele te envenena e aqui eu assinei Fico com muita calma O pior é quando a aranha cai do teto A qualquer momento a aranha cairá do teto São 5 pancadas para derrotar ela sozinha não é muito assustador, mas ela normalmente vem acompanhada olha só que legal, quase todo nosso <risos> não sei como a gente sobreviveu, mas tudo bem calma, vamos andando com cautela ó, sabia as plataformas móveis Oásis impuro Vai lá pra base Estou seguindo um coração azul hum. Ah, talvez você queira ajudar Que tal auxiliar o reino E ir atrás de oportunistas Semeadores de discórdia? Sim Ótimo, o fato que existem inquisidores Que recusariam tal dever É prova da falta de firmeza moral Que existe entre nós Encontre-me no Vale do Perdão Eu irei para lá em breve Ação desbloqueada Vamos aí a língua de dragão E aqui, se eu não me engano, tem um obelisco A gente já descansa e abastece Sempre é bom pegar as frutinhas ali Aquela porta a gente já vai abrir ela quando eu falo, já vai, é daqui uns 20 minutos. Com sorte. Olha só, a gente engarranchou na aranha ali embaixo. Sai fora, aranha. <risos> eu jurava que tinha uma porta pra cá. Problema volta tudo. Ah, tem sim. Bom. Sabia que tinha uma portinha em algum lugar. Que belo corta-caminho. Já tá a cabeça. Esse é o último obelisco que a gente encontra Depois é só encontro e desacerto então, A gente está bem seguro do que está fazendo, vocês podem notar Ó, par de pirachamas Morceguinho aqui é pesado. Não tem uma aranha por aqui, pior que Pior que aranha. Esse bicho tão bonitinho. Vamos fingir que ele não, não veio aqui. Eu acho muito bom esse, esse furinho que você dá certo o inimigo no ar e ele não pode fazer nada senão chorar. Ah, minha nossa. E agora? Oh, que beleza, hein? Que bela pancada. Envenenados, isso é péssimo Agora é que a gente começa a desesperar Não Deu então, tudo mais ou menos correto Um monte de erva vale Que são necessários para encher os frascos Fulcrais O Fuleral Vira musgo tem de. Oh! Nossa! Eu não tinha esquecido isso aí. Bom. Agora que bate aquele desesperinho E a gente corre para salvar aqui, que tem um obelisco escondidinho aqui. Depois a gente tem que voltar ali, que a gente precisa enfrentar o mago. Um bruxo Como vocês preferirem Deixa ele ali quietinho Mais calma, vamos comer dois moranguinhos. Acionar o mago. Estocari! Coração de pedra ele mesmo, é esse cara mesmo. O desacerto começa agora. O tanto que tem que bater. Esse cara, a princípio, foi parecer que é... ele é tranquilão Que ele é de boa Olha os inimigos que ele solta, tipo uns dinossauros Olha ele aí ó. Vamos consumir um negócio desse aqui, mais uma assim. ele desceu mas a gente não fez nada com ele, desceu de medo. Que legal. Um começou a brigar com o outro. Deve ter sido isso que aconteceu e a gente não viu. Deixa eles brigar, deixa eles brigar. Bom, eu adoro isso neste jogo: os inimigos um batem no outro. São alucinados fibra estática. Precisa agredir ele muito, Felipe. Tem que ficar esperto. não desiste. Nossa, ele spamou um negócio gigante. Esse eu ainda não tinha visto, viu? Tá jogando machadinha ali. É, não dá muito certo também, não, viu? Será que a gente vai? Eu acho que vai, hein? Vai? É, não tem mais. A gente não tem nem mais HP. que esses caras são complicados. É bravo, né? É bravo! Fica jogando machadinha de longe Nem assim resolve <risos> Isso é cruel demais Por favor um monte de coisa, cubo de granito, espinha rochosa batendo tá esses zumbis que são uns coitados no prata deles, a gente já derrotou o um morango A música com mais firmeza porque deu certo, deu certo. Não, não sei, não me pergunte como escapei de tanta pancada. Eu não sei dizer lá, Já tá brigando ali ó, Irmãozinho dele Agora sim. Estocarigue, o bastião e morro. O esquema do desse cara aqui é o seguinte. Ele é lento para atacar, mas você só pode atacar ele quando ele começa a iniciar um ataque. Não antes. Não acontece isso aí. Tem que esperar bem em cima da hora né, o ataque dele. um pouquinho de perto dele. Não sei nem como a gente sobreviveu a tudo isso. Tá bom. <risos> é, deu ruim. Tem problema. Vou continuar a casa. Bastião imóvel. Esse ataque dele é o pior disparado. Eu sempre deixar um suquinho tomado para não. Thank mm -hmm. you. Nossa, estanina aqui tá no. Nossa, pegou, hein? Ele vai ficando um pouquinho mais agressivo, parece. Apesar dos magos não funcionário desse jeito é são diferentes chefes. e derrotar ele Bom, mais ou menos você tem que esperar ele atacar a primeira vez e ver qual que é o padrão se ele der um soco no chão é porque ele vai pular pra trás soco com estalactite né? se ele estourar a pedra ele vai dar um soco pra trás não morrerei meu poder não foi perdido eu recuperarei isso não muda nada aceite seu fim o fim que você imagina não é para mim, não é o fim que aceito. Não posso aceitá-lo, não vou aceitá-lo. Minha força com pedra está. Ela está, minha força, onde? E do dourado, adorado. coração de pedra. Para de piracinzas. Finalmente a gente vai conseguir fazer o upgrade de arma. Aí, com tudo isso em mãos, a gente volta lá para a base, faz o upgrade e melhora a arma. Fazer muita coisa. mostrar aqui o preguiçoso de arma que acho que até agora a gente não fez. Aqui ó, usando a machadinha, faz de piracinza. Mudei um pouquinho. Mudando, não é grandes coisas. A gente precisa de mais piracinzas, mas a gente só encontra acho, depois desse mago. Vamos subir uns níveis... Três níveis... Três níveis... Três níveis são três pontos de força Aí, Força pra caramba! A gente está investindo tudo em esforço, é nossa build Beleza? Não, dá para matar os mercêbios com uma pancada só Aqui tem um set, Um negocinho para facilitar a vida Aqui mais um NPC Bolgaran é um lugar trágico Vou falar que um grupo de guardas reais do Charco dos Corrfios tentou entrar no tempo tumular pelo esgoto Conseguir adentrar o tempo, procure as passagens a oeste, uma delas há de dar no esgosto. É. Que é aqui, né? Bem aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é salvar. Eu falei que a passagem ficava do lado, né? Não fica não, não fica não. lado tem uma porta que você só vai abrir depois de derrotar a 4 ou cinco 5 mago é que trágico é esta porta é esta porta e aqui já assim que a gente entra no templo de Bulgaran já tem chefe Exaltado incansável. O exaltado ele tem essas fantasminhas. Que você consegue desviar deles. Você, se você fosse.. Ele se eles te acertarem demais. Aí a coisa, você morre que, é que instantâneo. Balance o trem bastante. Aí é, tomamos. <risos> não é um chefe difícil. Mas ao mesmo tempo.. Não é muito fácil. Eu sempre tem que conservar a estamina para esquivar dessas.. dessa parte terrível. Balanga essa lanterna. O ideal é não ficar batendo nele quando ele faz isso, não viu? É que dá pra bater nele uma vez quando ele. Acerta com. Não com a lanterna, mas com. Oh! Ai ai, tomamos um negócio. Ai ai. Tá para tomar um suco, né? o que ele começa um ataque novo ele tem uma variedade muito extraordinária de ataques segura esse ataque que é dureza oh. Oh. ele não para, ele não para ah, agora ele parou Toma. Não é difícil, é? Eu não acho. Não acho muito difícil não, eu acho muito... o contrário de é difícil. É bem fácil. Só que aí você tá no tempo de Bulgeran. E assim que entra no tempo de Bulgeran, começa a dificuldade. Porque até agora.. É... O jogo só tava brincando, ele tava falando assim Não, não, é, vai jogando aí Daqui a pouco eu começo E é agora É agora que ele começa Os chefes eles eram muito facinhos Muito fáceis, tranquilinhos E isso acabou E assim como as áreas também, são insuportáveis a partir de agora Eu vou retornar para o acampamento O que a gente tem upar mais um pouquinho, é claro. a arma. Não sei se dá pra upar a arma. Não. Não tem piracins, é uma dificuldade de achar essas piracinsas. Irmos aí para o nível... nível 30, apostando bastante na força Eu vou encerrando o vídeo por aqui é o nosso carequinho Se vocês gostaram, continuem acompanhando a nossa série Se inscrevam no canal, dão uma olhadinha nos outros vídeos A gente joga jogos de Metroidvanias e recomendações Deixa um comentário aí para gente, se vocês tem alguma dúvida A gente tenta solucionar, também tem o nosso Discord A gente Pode ajudar por lá também. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viu, amizade?